Hoje a gente vai falar de NFTs. Cara, tem alguns NFTs aí no mercado que vale tipo, muita coisa. Tipo, 1 um milhão de reais. Por exemplo, as coleções aqui dos Board Ape Yacht Clubs, que mais ou menos tá nessa faixa aí de preço no momento que eu tô gravando esse vídeo. E isso acaba fazendo com que basicamente seja o sonho de qualquer colecionador de NFT ter um Board Ape, tá ligado? Mas é muito inacessível pra 99% da população, né, gastar 1 um milhão de reais numa arte JPEG, cara, é muito difícil, né? Mas você já imaginou se você pudesse pegar apenas um pedacinho desse NFT, se ele fosse dividido em pequenas partes, então em vez de você comprar um por um milhão, você conseguir comprar uma partezinha dele por, sei lá, 100 reais? Imagina que legal! Mas Stake, o NFT, ele não é um token não fungível? Não dá pra separar ele? Cara, dá sim! E eu vou mostrar como você pode participar de um pedacinho aí de um NFT no vídeo de hoje. Então galera, achei essa matéria aqui que vai ajudar a explicar aqui essa novidade para vocês, Rockpool, um divisor de águas no OpenSea. Então aqui fala, né mano, que basicamente é, todo mundo ama NFT e a maior plataforma de NFTs é a OpenSea, né? O fato é que os últimos anos foram incríveis para o mercado NFT e a grande maioria dessas grandes coleções já conta com uma comunidade bem formada e um grande público. Além disso, o número de pessoas que se registraram e fizeram pelo menos uma transação no OpenSea cresceu gradualmente desde o seu início. Acontece que essas grandes coleções são chamadas chamadas de NFTs Blue Chips. Esse termo existe para definir NFTs que geralmente são bem conhecidas, estabelecidas e também consideradas boas compras para o famoso longo prazo. As NFTs Blue Chip também são consideradas mais seguras do que a maioria, de acordo com alguns analistas, e têm um histórico de crescimento, o que fez os preços desses ativos subirem muito, afinal, é assim que o mercado tende a funcionar. A partir do ano de 2021, essas coleções mais famosas ficaram inacessíveis ao grande público. Mas como resolver o problema relacionado à acessibilidade dos NFTs e aí quem Entra a NFT FI com a sua inovação mais incrível que é a Rockpool. Então, basicamente, eles pensaram: a equipe deles pensou por que não fracionalizar obras de artes NFT na OpenSea e boom, nasceu um produto. E cara, qual seria a vantagem disso? Então, acessibilidade para quem ainda não pode pagar um blue chip NFT ou para artistas que querem espalhar sua arte cada vez mais pelo mundo web 3. 2. Variação de portfólio para quem prefere possuir vários ativos em vez de apenas um 3. Validação do item para quem acredita que quanto mais as pessoas querem obedecer daquele NFT, mais. Que valioso ele é e quarto aumento da comunidade e taxa de curador ou seja vários pontos legais aqui que eu achei tá então é o que eu falei no início do vídeo por exemplo tem a arte é muito inacessível dividindo ela em vários pedacinhos fica acessível para cada pessoa ter um pedacinho né igual acontece com as ações por exemplo na bolsa não dá para você comprar uma empresa inteira mas dá para você comprar uma ação que é uma fraçãozinha de uma empresa é mais ou menos isso aqui além disso te ajuda a variar mais o seu portfólio porque às vezes a pessoa até tem grana sei lá a pessoa tem aí um milhão de reais quer comprar NFT mas cara para que você compra só um, se você pode comprar vários, né? Dividindo ali, comprando porções de grandes projetos. E o terceiro ponto é realmente aumentar a divulgação. Porque, por exemplo, um projeto NFT são 10 mil artes, né? Então, 10 mil pessoas podem ter. Mas imagina, se algumas pessoas começam a fracionar os NFTs, mais pessoas podem entrar, mantém o preço, só que mais pessoas ali possuindo um ativo. Então, cresce mais a comunidade. Então, a gente tá aqui, galera, no NFTfy, Rockpool, o melhor do OpenSea está aqui. Compre coletivamente para possuir NFTs extraordinários. Qual que pool é uma ferramenta que permite comprar coletivamente qualquer NFT listado a um preço fixo no OpenSea. Então, galera, muito top, mano. Uma maneira mais fácil de obter um NFT blue chip, alcance o valor mais rapidamente através de uma pool, agite diversificando o seu portfólio, né? Aqui, galera, tem um exemplo, tá, de um NFT que fizeram uma pool aqui, basicamente um mutante ape, né? Essa pool aqui, basicamente, em um dia, cara, conseguindo aí pessoas suficientes na pool. Basicamente, então, em vez de ser uma pessoa só com mutante ape, né, são diversas pessoas aqui possuindo esse macaco, cara. Eu com certeza vou querer entrar em alguma pool aqui, mano. Vou procurar alguma aqui. Aqui a gente tem um exemplo, ó, um Cool Cat aqui também, que é uma grande coleção, cara. Também tá aqui em busca de pessoas para pool. Então, mano, muito da hora o projeto, sinceramente, galera. Gostei demais e eu vou procurar alguma pool para mim entrar. Aqui a gente vê ó que você pode tanto criar, né, você que tem uma arte, quanto participar. Olha só que bacana. Então tem aqui algumas, ó, um Invisible Friends aqui com 20 pessoas, Other Did aqui com 12. Cara, muito top mesmo. Eu vou dar uma olhadinha aqui mais a fundo, né? Tô gravando aqui e já vou dar uma olhada mais a fundo assim que eu parar de gravar. Já vou escolher alguma pool aqui pra mim entrar, porque vale muito a pena, na minha opinião, tá, galera? E toda segunda-feira, galera, às 9 horas da noite, né? 21 horas, eles vão fazer um Twitter Spaces aqui no Twitter deles. Então, vou deixar o Twitter deles aí embaixo na descrição, né? NFTFI. Então, é legal você ficar de olho aqui pra ficar por dentro das novidades, saber mais do projeto, galera. Muito show de bola. E, galera, é isso aí, mano. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Todos os links vai Aí embaixo aí pra você entrar, beleza? E ficar por dentro e participar. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Valeu, Até mais.